Para fazer esse vasinho, bonequinho na moradeira, vamos precisar de uma garrafa simpete, do desse pescocinho aqui, tá bom? Então vamos começar. É, vou cortar aqui. Pessoal, fiz um buraco aqui e um cano de, de cinco dedos, tá bom? Esse cano normal. Aí, ó, vamos abrir aqui, ó. Tá bom? Aí vamos colocar um pedaço aqui dentro. Vai ficar assim. E a cabeça aqui, ó, do mesmo jeito. Essa nata de cimento aí com os pedaços de tecido assim fino, ó, pra gente envolver o nosso vasinho, tá bom? Então o pessoal, tá aqui pronto. Ó, aqui é o fundo, tá bom? Da drenagem do nosso vaso, agora vamos só envolver. Pronto pessoal, fica assim. Agora vamos só esperar essa peça secar pra gente começar a preencher. Ó pessoal, essa peça secou então vamos trabalhar nela com essa massa aqui de um adecimento para uma de areia, tá bom? Agora é só umedecer e trabalhar. Ó oh, pessoal, eu peguei um pedaço de tira aqui ó, pra gente fazer aqui o, o turbante, tá bom? Aí eu vou só envolver na, na tinta de cimento. Ó oh, pessoal, eu cortei aqui um pedaço de pra fazer um bracinho para colocar aqui, tá bom? E agora eu vou envolver com arame, todinho. Pessoal, a luva rasgou, tá certo? E aqui estamos sem luvas. Então vamos se virando do jeito que tá. Aqui, aqui as duas bolinhas para fazer os seios, tá bom? Pronto pessoal, agora vamos só esperar ó, por 24 horas na sombra pra secar e a gente lixar e pintar, tá bom? Então pessoal, vamos pintar e a pintura fica a gosto e a qualidade da tinta também marca, tá bom? Vamos lá! Pronto pessoal, terminamos, finalizamos o nosso projeto de hoje, que é o vasinho é, boneca na moradeira. Espero muito que vocês tenham gostado dessa reciclagem, tá bom? E quem já gostou e ficou até agora e não foi inscrito no canal, aproveita se inscreve. ative o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos. Não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu gostei e também compartilhar nossos vídeos nas redes sociais de vocês para que cheguem mais amigos, tá bom? É... Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, espero que vocês tenham gostado e até mais!